O Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no, no meio, de meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz a meu irmão que reparte a herança comigo. Jesus respondeu, Homem. Quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, eu vou, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolvi, já sei o que fazer: vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa. Come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos necessidade de segurança e nós temos dentro de nós um anseio pela felicidade. Mas onde nós podemos encontrar tudo isso? Algumas pessoas procuram a segurança nas coisas e acham que estas vão garantir não só a estabilidade, mas também a tranquilidade da alma. Só que acontece o contrário quando as pessoas se fixam, se acorrentam nas coisas materiais. Elas começam a passar a ter medo de perder essas coisas e perdem a paz. Ou pode acontecer que venha uma crise, um desemprego, ou quem sabe algum tratamento de saúde e tudo aquilo que foi acumulado agora se esvai as coisas não deram a segurança que as pessoas tanto queriam outros colocam a sua felicidade nas pessoas depositam as suas expectativas em alguém e por mais que admirem esta pessoa e como é bom poder admirar alguém que tem virtudes, qualidades, mas por mais que admirem, acabam se iludindo porque esperam demais do outro. E chega uma hora em que a decepção aparece, porque quando nós idealizamos alguém, nós estamos criando uma imagem irreal, que na verdade está dentro de nós, e é fácil se desapontar. E daí, para aqueles que puseram todo o foco em alguém, parece que a felicidade se vai. Deus é a segurança e a felicidade que nós tanto precisamos. E hoje a palavra vai falar da necessidade de nós colocarmos Deus no centro da nossa vida. As coisas materiais são necessárias, e é claro que elas podem trazer Bem-estar, conforto E se bem administradas Também trazem até uma certa estabilidade Mas elas não são capazes de preencher Aquele espaço no ser humano Que somente Deus pode completar Quando nós amamos a Deus por primeiro Nós passamos não apenas a admirar ou a gostar das pessoas, mas passamos a amá-las, também com as suas limitações. E nós passamos a perdoar também essas pessoas. E aí que nós encontramos a felicidade, não de buscar pessoas ideais, mas amar pessoas reais com o amor de Cristo, que é totalmente real. Quando o coração humano acaba se ancorando nas coisas, se depara com a desordem interior e o vazio. Nós vimos na primeira leitura, repetindo por várias vezes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas não pensemos que é aquela vaidade de apresentar-se bem ao outro na sua aparência. Aqui, o texto fala da vaidade enquanto algo que é passageiro, que é efêmero. E diz assim o autor sagrado. Alguém trabalha a vida toda e depois deixa de herança para outros aquilo que conquistou e por vezes para outros que não colaboraram para alcançar esses bens. Isso é vaidade. Porque Tudo aquilo que foi conquistado passa E principalmente quando quem herda não valoriza aquilo que quem conquistou com suor depois lhe concedeu É vaidade E hoje muitas pessoas por mais que elas tenham até o anseio nobre de dizer assim Não, mas eu quero deixar algo para os meus filhos Quero deixar algo para a minha descendência É claro, isso é digno Justo e verdadeiro Mas o grande problema é quando algumas pessoas se lançam freneticamente no trabalho E não, não desfrutam com a família daquilo que tem E aí que entra a verdadeira ganância Que é a idolatria Quando nós passamos a cobiçar por demais Nós vamos colocando então os bens no lugar de Deus Deus já não tem mais lugar E a gente já não tem mais nem tempo para Ele E se Deus não está mais no centro As outras coisas também começam a entrar em desordem E quando a gente vê Nem a família está mais ali como uma das prioridades Vaidade das vaidades O velho homem é aquele que vai confundir totalmente a razão de estar aqui. Muitas pessoas querem conquistar um status, porque assim pensam que vão se sentir alguém de verdade. Mas a verdadeira riqueza da qual hoje a palavra fala, não consiste em ter, mas sim em ser. Muitas pessoas têm e claro que, de certa forma, o ter nos dá acesso não só a coisas, a lugares, mas quem sabe até a algumas pessoas, mas não é garantia de uma vida plena e feliz. É que nós confundimos muito momentos de prazer e satisfação com felicidade. A felicidade reside completamente em Deus E nós vamos ver no evangelho Que hoje um homem chega até Jesus E ele faz um pedido Senhor, fale com o meu irmão Para que ele divida a herança comigo Jesus é aquele que diz Que isso não compete a ele resolver Na verdade, aquele homem Não estava buscando entendimento Com o seu irmão ele não queria reconciliação dentro de uma relação abalada por conta de uma herança que tinha que ser dividida. Ele queria resolver o seu problema. Ele queria, sim, um favor de Jesus. E Jesus vai nos mostrar que há determinadas coisas que nós precisamos resolver e não atribuir a Deus. É claro que Ele nos dá a graça para resolver as coisas, mas... Deus não fará aquilo que é possível ao homem e à mulher fazer Deus dará condições de nós realizarmos Mas é preciso que nós também nos esforcemos por fazê-lo Às vezes na nossa oração a gente quer que Deus resolva tudo por nós Tal como aquele homem que está pedindo agora Que Jesus como autoridade venha solucionar Aquele problema que na verdade ele mesmo e o seu irmão criaram. E que apenas eles podem resolver. Claro que com a graça de Jesus. Mas seguindo o ensinamento do mestre. Às vezes nas nossas orações nós pedimos apenas coisas de forma pragmática. Sabe o que é pragmatismo? Quando a gente quer as coisas de forma muito prática e imediata. E precisa resolver... E talvez, dentro do espírito da nossa época, nós vivamos isso, porque a gente aperta uma tela, a gente já tem, então, o um resultado. não é? Em outros casos, você apenas diz uma coisa a um aparelho e ele já te responde. E nós passamos a ficar condicionados também em outras coisas na relação com as pessoas, a gente quer uma resposta imediata, e mais ainda, até com o próprio Deus, a gente reza e a gente quer logo, porque a gente não sabe mais esperar. Jesus, então, ao invés de resolver aquela questão, que na verdade cabia àqueles dois irmãos, vai contar uma parábola. Ele fala de um homem que conseguiu no seu empreendimento chegar quase que ao ápice. Foi uma grande colheita. E agora esse homem não tem onde colocar os grãos da sua colheita. E ele diz assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir os celeiros, eu vou construir novos. Daí sim eu vou dizer, agora descansa, come, bebe, aproveita. Mas naquela mesma noite, aquele homem morreria. E foi isso que aconteceu. Ele achou que tinha ganho o mundo, mas não se deu conta de que estava perdendo a vida naquele dia. E mais ainda, que o seu dinheiro não compraria a eternidade. Mas será que esse homem foi errado de ter feito as coisas renderem? Não. Louvado seja Deus se alguém tem uma natureza empreendedora. Há uma outra parábola, a dos talentos, em que alguns conseguiram fazer render aquilo que ganharam. Mas a questão não é simplesmente essa. A questão não é simplesmente conseguir bens. A questão é o acúmulo de bens de forma egoísta. Vocês percebem que a parábola não fala... Do bem que esse homem fez Mas dos bens que ele conseguiu Porque a vida dele girava em torno disso E às vezes nós somos fisgados pela propaganda Que cria necessidades em nós Você está pagando um aparelho Que parece que vai te dar a felicidade E é claro que quando a gente ganha ou adquire alguma coisa nova A gente tem uma satisfação Seria mentira dizer que não, não é? Mas depois a gente vai se acostumando com aquilo e passa aquele prazer. E algumas pessoas, quando estão terminando de pagar um aparelho, se fazem essa compra parcelada, já se deparam agora com outro desejo que é criado pela propaganda de necessidades que inventam. Para que você seja feliz, você tem que possuir aquilo, senão você está fora. Se não falta algo, eu conheço pessoas que tomaram consciência da sua compulsão por compras e hoje elas lutam em relação a isso com a fé, perguntando para si mesmas: tá, é bonito, nossa, acho que seria muito gostoso ter isso, mas será que eu preciso realmente? Qual que é a minha prioridade? Senhor, me dê sabedoria agora nessa escolha. E essas pessoas que eram tomadas pela ansiedade e só estavam fazendo com que essa ansiedade fosse canalizada ali na compra e naquele prazer momentâneo, né, de alívio de conseguir algo, depois continuavam ansiosas e era um buraco cada vez mais fundo que nada enchia. Se deram conta de que pela fé, pela disciplina e colocando Deus no centro todas as outras coisas da vida conseguiam se encaixar no seu lugar este homem é alguém que tem um vazio tão grande dentro de si que ele acha que são os novos celeiros que vão trazer a paz interior a ele porque certamente esse homem perdeu muitas noites de sono também, diante daquilo que conquistou e daquilo que queria ainda conquistar. E ele tem a falsa sensação de segurança quando ele pensa, agora que eu estou no ponto mais alto, prestes não é, a realmente ter um império, nada vai me abalar. Algumas pessoas podem pensar assim, se eu ganhasse na mega-sena, se eu fosse rico, se eu me tornasse um youtuber, né, um influencer. E hoje em dia tem muita gente que está querendo esta profissão para poder ganhar dinheiro da noite para o dia, como se fosse realmente né, assim com todo mundo. E não se depara com o vazio que muitos... Passam a ter quando não administram aquilo que alcançaram de uma forma sábia É por isso que Jesus vai dizer para aquele homem da parábola, louco E me diga meu irmão, e minha irmã, se assim não é loucura Algumas pessoas parecem que ganham o mundo da noite para o dia E também ganham tremendas dores de cabeça Não é? Às vezes perdem até a própria identidade, perdem, perdem a serenidade e vão se perdendo no meio do caminho, caminho ao perder a sua essência. Jesus nos mostra que a verdadeira riqueza consiste em alguém que tem caráter, quem tem ética, quem tem valores, porque estas coisas permanecem. E principalmente, quem tem fé de fato. Não quem se usa da fé como um degrau para alcançar aquilo que quer. Mas como alguém que vive na fé em todos os momentos. Que a nossa confiança esteja firmada em Deus. Que nós possamos conquistar sim, bens, mas que nós não esqueçamos que é preciso muito mais do que isso, ser pessoas que fazem o bem. Quando alguém se torna por demais egoísta, vai perdendo a sensibilidade para com a necessidade dos outros. E nada é suficiente, nada é o bastante. Quando alguém, pelo contrário, sabe do suor que foi conquistar aquilo, também olha para os outros com mais humanidade, Olha para as pessoas e vê que foi muito agraciado, que tem muito e por isso também pode oferecer aquilo que tem. A verdadeira felicidade é saber que temos muito a agradecer, mas também temos muito a oferecer. Aquele que é capaz de doar, experimenta uma alegria maior ainda do que aquele que recebe porque quando faz isso com gratuidade, com amor, enche o seu coração de satisfação. Que nós, diante daquilo que Deus nos deu, possamos também oferecer com muito amor, abertura de coração, simplicidade, sem nos considerarmos acima de ninguém, mas ainda mais próximos dos outros, por poder participar e colaborar com a vida dos outros. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,